Gabriel Jordan, do @hgtrdi. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma parada assim, diferente, entendeu? Acho que eu nunca fiz assim, me arrumando pra tirar foto e tal, essas coisas assim aqui pro canal. Já tem a minha maquiagem padrão de foto, né? Que é aquela basicona pra fotografar look e tal. Mas como por causa da quarentena, que acabou virando uma centena, uma duzentena, uma trezentena, eu não tô mais tirando tanta foto de look assim, eu decidi tirar fotos aqui em casa pro meu Instagram mesmo. Quero fazer uma maquiagem pesadíssima, colorida, Quer quero botar peruca e tal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ficar juntinhas, tá? Fazendo uma maquiagem aqui, super elaborada, carregadíssima. Eu quero base de alta cobertura, corretivo de alta cobertura, muito pó, muito contorno, muito bronzer. Nada diferente do que, geralmente, eu sempre faço. <risos> Enfim, né, gente? Aquelas maquiagens que eu amo fazer e vocês vão assistir. Então, se você já quiser conferir essa maquiagem, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. maquiagem que hoje eu quero uma coisa assim, super elaborada, sabe? Vou começar usando o primer da Nina Secrets, by Eudora que não achei que deu grande diferença no meu rosto porém, ele é bem cheiroso então eu uso mesmo assim, pra me divertir ele tem um cheirinho de rosas Auge. Hoje a maquiagem vai ser bem colorida, bem elaborada, mas eu não vou colar a sobrancelha nem nada. Tipo assim, vai ter bastante coisa, mas não vai ser uma maquiagem complicada, assim, de fato. Mas eu vou amarrar meu cabelo, né, gente? Porque eu me irrito quando o meu cabelo tá na frente do meu rosto, quando eu tô fazendo alguma maquiagem, né? Então... <risos> Amarradíssima Bom, gente, como eu falei que eu quero fazer uma maquiagem bem pesada e bem alta cobertura hoje Vou misturar a base líquida HD de alta cobertura da Vult Com a base matte de alta cobertura da Tracta Que é aquela cobertura super pesada, né? Que todo mundo já conhece Por que que eu vou fazer isso? Não sei, gente As duas bases são de alta cobertura, né? Principalmente a da Tracta, mas eu vou misturar as duas Beleza, gente, base aplicada Eu nem sempre faço esse passo aqui Mas hoje eu vou fazer só porque eu tô, assim, jogando tempo fora, entendeu? Que é o contorno em creme, né Tenho aqui uma paleta de corretivo de fazer contorno Vou usar esse tom aqui do meio, que ele é mais claro E vou começar a desenhar mais ou menos como é que eu quero os contornos do meu rosto Hoje eu vou fazer um contorno um pouco mais alto de onde normalmente eu faço Também vou contornar aqui o maxilar Enfim, gente, o rosto inteiro Vou vir agora esfumando toda essa marcação aqui pesadíssima na esponja, tá certo? E bote esfumando isso aqui, menina Que contorno em creme não pode ficar marcado de jeito nenhum, porque quando a gente colocar o pó ele não vai esfumar depois, tá? Então preste atenção no que você tá fazendo. Tá vendo que aqui em cima da testa não tá bem conectado o contorno, que tá uma faixinha? Eu não vou me importar com isso na testa porque mais tarde eu vou vir com a peruca e tal e ninguém não vai nem ver. Mas enfim, né, gata? Se um dia você for fazer uma make assim e não for usar a peruca, espuma a sua testa também, tá, filha? Enfim, gente com o contorno em creme esfumadíssimo vou vir num corretivo de alta cobertura preciso? Não, né, gente? Não com a pele dessa. Mas vamos usar. Né? Vou usar o BT Multicover na cor M10, de linha Bruna Tavares Vou usar ele pra fazer aquela iluminação inicial, assim, bem... Gata, sabe? Olha só... Só isso de corretivo? Não! Também vou vir no meu Instant Retouch Concealer, que é o meu corretivo da Fenty Beauty, né, da Rihanna Na cor 130, que ele é bem mais claro do que o meu rosto Concentrando aqui, olha, nos cantos internos do contorno E também aqui na testa, topo do nariz arco da sobrancelha também acho bafo e aqui no centro do arco do cupido, já chega de tanto produto né gente, bora lá com a esponja esfumando tudo isso bom gente, então já selei o rosto com o pó da Playboy, deixei o pó aqui meio que cozinhando nessas áreas aqui de destaque e não apliquei o pó nessas áreas aqui onde eu vou aplicar o contorno, porque eu quero que o primeiro pó que entre em contato, que fique fixo direto nessa pele aqui, seja de contorno então eu vou usar minha palestinha da Boca Rosa Beauty e vou intensificar esses contornos que a gente já criou Com o contorno em creme, tá certo? E só com o restinho que tem aqui no pincel ó, Eu vou descendo um pouquinho Esse contorno aqui das laterais do rosto Só pra dar uma dimensãozinha Pra o queixo Vou tirar o excesso desse pó todo do meu rosto, que já selou esse corretivo mais do que o suficiente. E com um contorno em pó mais levinho, no caso, eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, na cor Brown Sugar. Eu vou construindo o contorno do meu nariz, tá? Só com esse assim do pó, ó, venho recortando aqui a lateralzinha do nariz. Vamos passar pra bronzer. Vou usar esse bronzer aqui, que tá quase acabando nessa palestinha aqui da Belle Angel, que eu uso horrores. O bronzer eu vou aplicar ele acima do contorno, tá? Só um pouquinho, e vou me concentrar mais nas extremidades do rosto Pra ficar aquela coisa bem... Ai, peguei um sol, sabe? Vou tirar o excesso de pó, mais uma vez Tá vendo que o contorno do nariz ficou bem mais polidinho? Amo. Vou usar essa bruma finalizadora aqui de RK By Kiss, que se chama Retoque Nunca Mais. Vou aplicar por todo o meu rosto só pra tirar essa textura de pó, sabe? Prontinho, gente, a bruma da RK By Kiss já assentou Nossa, minha pele tá muito gostosa, gente. Mesmo com tantas camadas, assim, depois que você sela tudo, você joga bruma. Fica muito tranquilo. Enfim, vamos agora passar um iluminador, né? Hoje eu quero passar o blush depois do iluminador só. E eu também quero um iluminador que estoure horrores. Então eu vou usar o iluminador da coleção Cosmos da Playboy. Porque, tipo assim, gente, esse iluminador não é brincadeira, olha só. Tipo assim, meu amor, você vai ficar metálica, entendeu? Ai, gente, um absurdo de beleza, né? Enfim, vamos mergir esse contorno com esse iluminado usando um blush, tá? Vou usar qual hoje, gente? Que eu nem sei cadê minhas maquiagens. Tanta maquiagem que eu me perco. Então, gente, realmente, tanta maquiagem que não achei o blush que eu queria. Eu vou usar esses aleatórios aqui que eu achei. Concentrar mais nas bochechas e nas têmporas hoje. Bem rosinha. Ai, como eu tô fofinha, né, gente? Amo. Vou ali tirar o excesso de produto das minhas sobrancelhas, porque tem um quilo de base, corretivo e pó aqui em cima, então eu quero as minhas sobrancelhas pretinhas de volta, igual elas são de verdade, até porque o cabelo que eu vou usar hoje é preto também, então já já eu volto. Então, gente, sobrancelhas perfeitas novamente. Vou retocar o corretivo aqui da minha pálpebra, porque já deu uma acumulada, né, porque eu não selei. Vou aplicar um pouquinho de BT Multi Cover, na mesma cor, tá? M10, na minha pálpebra, e vou Espalhando, só pra esse aqui ser a base da nossa sombra. Hoje eu quero seguir uma coisa meio verde, meio azul claro, meio verde água, sabe? Então eu vou vir aqui nessa paletinha da NYX pegar essa corzinha aqui que eu quase nunca uso. Ele é um azul água, um verde água, não sei, gente. E eu quero fazer a base completa do meu olho com essa cor. Já fiz a marcação inicial completa Já vou esfumando bem de leve Porque eu não vou adicionar muitas outras cores Nessa maquiagem hoje não, tá? Vai ser mais esse verdinho claro Enfim, vibes e tal, né gente? Na mesma paletinha da NYX Vou vir aqui do lado, nesse verdinho Que ele é bem mais escuro do que o que a gente aplicou agora Vou aprofundando Um pouquinho e dando mais dimensão pra esse olho Porque até agora só tem uma cor, né? Naquele esquema, gente, eu venho depositando E marcando tudo primeiro E depois eu venho esfumando Quero contar uma eu vou fazer cut crease nesse olho, porque assim, tô chata hoje, entendeu? Quero ficar belíssima. Vou vir na minha paletinha Ready For, na cor Intrigue, que é esse azul aqui bem claro, enchendo toda a cut que eu fiz, tá certo? E voltando lá naquela cor inicial, eu vou esfumando essa bordinha aqui, que tá com a diferença da sombra metálica que eu acabei de colocar, pra aquela sombrinha verde mais escura que eu tinha aprofundado anteriormente. Também vou usar aquela sombrinha metálica, gente Pra iluminar bem no arco da minha sobrancelha Porque eu tava usando o próprio iluminador Mas eu acho que com a sombra azul fica mais bonita Bom, gente, a parte superior da sombra já tá completa Eu vou fazer a parte de baixo fora das câmeras E já já eu volto Mas é basicamente só essa sombrinha verde mais escura Nada demais Bafo, cílios coladíssimos Já estamos indo pro final dessa maquiagem, tá certo? Vou testar um lápis que eu recebi da RK By Kiss Que é o Ultra Easy Lip Liner Crayon E ele é nessa cor meio marrom meio rosadinha, sabe? Então, vou desenhar em volta da minha boca. Eu não uso muito lápis de boca, né, gente? Vocês sabem. Mas vamos testar. Muito macio, pigmenta muito mesmo. Nas raras vezes que eu uso lápis de boca, eu gosto de desenhar o lábio inferior maior do que ele é e o de cima do mesmo tamanho. Fiz o contorno e dei uma preenchida até onde a minha boca de verdade começa, né? Porque eu fiz a boca maior do que ela de fato é. Vou vir agora em dois batons. Primeiramente, vou vir no Frost da Mari Maria, preenchendo mais próximo das extremidades da boca. E vindo no batom 2830 Rose, que ele é mais clarinho, eu vou aplicar ele mais no centro e vou esfriando também um pouco essa cor da boca toda. Pra finalizar e dar um super volume, né, gente, nessa boca, eu vou aplicar um gloss, que vai ser esse transparente aqui, que é o Jelly Lip da RK By Kiss, que eu tô amando ultimamente. E pronto, gente, com a maquiagem completa eu vou ali, né, arrumar esse cabelo e colocar minha peruca, que eu ondulei ela todinha, e já já eu volto. Resultado final, velho, eu tô assim, me sentindo com esse cabelão, entendeu? Eu amo essa peruca preta, gente, mas pela primeira vez eu fiz umas ondas mais soltinhas nela, assim, sabe? Geralmente eu só uso ela, tipo, muito lisa. E basicamente, essa aqui é a maquiagem super colorida, super carregada que eu fiz hoje. Vou tirar umas fotos pro Instagram, porque eu tô assim, sabe, entediada, gente. Eu não tenho nada pra fazer, inventei esse vídeo aqui, só porque eu queria me maquiar. <risos> Auge, né, gente? Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, de cabelo, enfim, gente. Várias coisas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, considere me seguir em arroba no Instagram, Twitter e TikTok. Principalmente porque eu vou já tirar umas fotos assim, que eu espero que saia muito babo, gente. Vou postar tudo no meu Instagram, então confiram lá em arroba